Oi, tudo bem? Hoje é quinta-feira, isso. Quinta-feira, vou aproveitar para ir. Ah, eu espero, espero que espero que comprar um box pro pra no porta-malas. Ele tem ido aqui atrás, no banco de trás. É seguro, mas quando eu tô sozinha com ele no carro, não é a coisa mais segura do mundo. A gente comprou essa capa aqui, ela vai de, de banco a banco, assim, né? Então, protege bem o carro, mas tá ela tá coberta de pelo dele. Ah, e mais um motivo é que eu não posso dar mais carona para ninguém desse jeito, né? Ele tomou o espaço inteiro ali atrás. E o carro tá nojento e eu acho que é mais seguro um box. Então eu achei um pra comprar usado na internet. E eu tô indo lá agora ver se vai dar certo, se vai caber no nosso carro e se vai caber ele dentro do box. não é feito Hoje viemos passear um pouco no fim do dia Nesse lugar aqui Numa montanha perto de nós Onde o Pongo pode correr bastante Brincar, se divertir E eu tô aqui e a Carol tá lá em cima No meio das árvores com tripé Fazendo foto e vídeo também A alegria da criança em poder correr Né Pongo? Né? Pensa na quantidade de cheiro que essa criatura tá achando no meio do mato aqui Quem tá em casa O Dani chegou Mais cedo hoje do trabalho Porque ele tá doentinho Eu também tô começando agora Eu acho que a gripe vai me pegar E a gente tá indo no mercado Eu queria só mostrar uma coisa Pra vocês que eu acho super legal daqui A gente faz compras É mais Assim, a maior parte das compras que a gente faz É num certo supermercado E na fazendinha agora, né? E esse supermercado ele faz uma sempre uma coisa bem legal que cada depende da promoção que eles estão fazendo na na devido na, na época eles a cada 10 ou a cada 20 francos você ganha um selinho desses daqui e daí e daí você vai juntando esses selinhos tem essas você pega esse livretinho aqui no mercado quando completa uma cartelinha dessas, você consegue usar isso para comprar alguma coisa dessa promoção com muito desconto Então, eles estão sempre mudando a promoção, né? Sempre mudando a, os produtos que eles oferecem nessa promoção Agora tá tendo a promoção de um negócio que eu sonho ter há muito tempo Mas é muito, muito, muito caro Que é essa, essa batedeira da KitchenAid Vocês devem conhecer e o legal é que eu não vou comprar ela hoje, porque mesmo com a promoção ainda tá bastante dinheiro. Mas olha que legal, por exemplo, a batedeira com uma cartelinha completa né, de adesivinhos, você consegue comprar a batedeira por 300 francos ao invés de 600 francos. Não é super sensacional? Aí a gente tá precisando de uma panela wok, faz muitos anos também que a gente fala de comprar uma wok. E daí tem da mesma marca, então tem um monte de coisa da KitchenAid que eles estão vendendo As frigideiras, tem panela normal, tem panela wok E a gente vai comprar essa panela wok hoje por 35 francos ao invés de 90, olha só Super legal, né? Só queria mostrar isso pra vocês Perigoso é isso, mas é quão fofo é isso também, né? Não se preocupem, isso vai acabar bem logo Bem logo Né, Punguito? Tudo bem? Ah, feliz sábado! <risos> <risos> <Corta>. <risos> feliz sábado! Enfim, eu só queria mostrar pra vocês que a gente resolveu o nosso problema! Olá. Olha só que chique! A gente conseguiu achar isso daqui usado e comprar isso por um terço do preço original E o melhor de tudo foi que a gente achou esse box do lado de casa, tipo cinco minutos de casa A gente foi lá buscar agora e a gente... Eu só queria mostrar pra vocês a situação com a qual a gente tá tendo que lidar agora Ou vai ter que lidar agora pra limpar o carro Olha só, vou tentar mostrar Tem pelo dele por tudo na manta, tá escura aqui dentro. Talvez vocês não vão enxergar bem. Mas tá tipo. Tá nojento, tá nojento. Deplorável a situação. Então é óbvio que eu estou super, super feliz que a gente vai poder colocar ele no box agora. Vai ser mais seguro, mais higiênico. Agora a gente vai passear. Oi, gente, tudo bem? Feliz quinta-feira. Esse vlog que vocês estão vendo, ele tá uma mistura, uma junção de um monte de coisa que aconteceu essa semana passada e essa semana agora. Eu tinha planejado colocar essas coisas que você acabou de ver no vlog da semana passada, mas às vezes a gente planeja e sai diferente, né? A gente acabou fazendo aquele teste de gravidez, daí eu queria dividir isso também com vocês. Então, por isso que esse agora tá um monte de coisa. Hoje... Ponguito e eu, a gente tá indo pra Escolinha de Cachorro. Pois é, aqui na Suíça, é, antes, até ano passado, era obrigatório fazer um curso teórico e um curso prático depois com o cachorro, se você quisesse ter uma licença pra ter cachorro, né? E a obrigatoriedade caiu, porém, nós achamos que seria muito válido no caso do Ponguito, porque... Ontem a gente estava andando na rua, uma, uma desconhecida descreveu bem o estado dele. E a gente falou, amanhã ah, a gente vai começar a ir na escolinha e tal, porque ele ainda tá assim meio... Aí ela falou, selvagem? <risos> Eu falei, é, selvagem é uma ótima palavra para descrever. Eu queria que fosse que nem escolinha de criança, assim, né? Você vai lá, deixa a criança, volta para casa, tem um pouquinho de tempo para fazer as coisas em casa e tal... Mas não, escolher de cachorro, você tem que ir junto, né, porque... <risos> Desculpa, porque eu, o dono tem que aprender tanto quanto o cachorro, eu tenho que aprender a fazer, a, a dar os comandos pra ele, né? Não adianta só ele aprender a obedecer. E lá eu vou tentar filmar pra vocês pra mostrar mais ou menos como que é o primeiro dia hoje, então eu não sei, eu não tenho ideia do que esperar. E vai ser só eu, a professora e ele. Então, talvez eu consiga filmar pra mostrar pra vocês. Vamos lá ver. Ok, é pra chegarmos lá em 5 minutos, perfeito. porque nós temos 11. É... Gente, eu não sei quantas vezes a gente já falou essa semana o quão bem investido foi o dinheiro na... nesse box dele. Porque o carro tá limpo de novo, a gente tem um carro de novo pra dar carona se a gente quiser. Ele vai super bem lá atrás, ele tá agitado agora, mas ele vai super bem, não reclama. Um, ele entra, tá entrando no primeiro dia já, ele já aprendeu a entrar sozinho, pular assim, né, sozinho. Sério, uma maravilha. Sem arrependimento nenhum de ter comprado isso daí. Melhor coisa. E o mais importante é que tá todo mundo seguro agora, né?